Que maravilha! Nós estamos aqui com a imprensa jovem. jovem. Conta para mim, da onde vocês vieram? Bom, nós somos da Zona Leste, Jardim Romano, e somos da escola Céu Três Pontes. E o seu nome? Meu nome é Rauana. Rauana? E você? Sara. E como é que você entrou nisso, Sara? Eu entrei porque a professora Lívia passou nas salas perguntando quem queria fazer. Aí. Aí eu falei que eu queria. Você falou que queria ser jornalista? Sim. É mesmo? É. E, e você, como é que você chama? Anissa. Anissa? Conta aí, como é que você entrou nisso? O dela e dela. Opa! Aham. Porque a minha professora me indicou, eu e um amigo meu, é. para fazer, fazer meio que uma experiência lá na USP. Sim. Aí a gente fez uma matéria e eu acabei entrando. É lá na, na USP você... da Zona Leste? Lá? Não, Não. Na USP de... é do Butantan. E eu acabei entrando nesse ano definitivamente. E o que, que você ter... estuda? É... Mas eu, eu estudo, deixa eu ver, mas não é mais porque criança estuda, né? Estuda sim, no sim. fundamental português. você está no fundamental. Ah, e você está em que ano? Eu estou no sexto. No sexto? E você? Sexto. Hã? Sexto. Somos os aqui e você é? Eu sou a Regiane, eu sou professora de artes delas e tenho um projeto do Imprensa Jovem, no São Três Pontos, no Jardim Romano. Que coisa maravilhosa. E eu sou do Diálogos do Sul que vê o mundo pelos olhos do Sul hum. tá? e busca integração do Sul. O que, que você acha disso? Ah, é bem interessante porque as nossas alunas estão aprendendo ainda né? ah, a sim. lidar com jornalismo. Então, é, é, elas vão me entrevistar e eu gostaria que você ficasse, gravasse isso também ah, para mim. Entendeu? Oi gente, eu sou a Raona. Oi gente, eu sou a Sara. Oi gente, eu sou a Anissa. Eu sou a professora Regiane. E somos alunas e ela é a professora e coordenadora do Imprensa Celtres Pontes. E hoje estamos aqui com o jornalista Paulo Canabrava. Tudo bom? Tudo bem. Contente de estar aqui com vocês. Muito contente mesmo. Que, que, qual é a, a, o motivo dessa entrevista? Bom, já vamos começar. Conte para nós quem é você. Eu sou um, um veterano jornalista, né? eu comecei a trabalhar em 1957, assim, de jornalista, eu tinha né, um pouquinho mais que a idade de vocês, eu não sei <risos> fazer outra coisa. Então, eu já trabalhei em grandes jornais do Brasil, né? Jornais importantes, assim, eu era repórter político. E aí, por ser repórter político e ter uma posição de defesa da democracia, do, é, eu fui muito perseguido. Bom, qual a sua sugestão para tornar a cidade um lugar melhor? Para tornar a cidade melhor, o povo precisa se organizar nos bairros, né, formar e discutir nos bairros as necessidades do bairro, do município, do estado e do país Porque tudo se relaciona Entende? Não adianta a gente querer pensar só a cidade Agora, a cidade é muito importante A eleição mais importante que a gente tem é a eleição municipal Por quê? É, é lá que, que, a, que a vida acontece. Né? É lá que você mora, é lá que você pisa no barro, é lá que você cheira o esgoto, a céu aberto, é lá que você vai na escola. A vida transcorre no município. Então, quando a República foi concebida como uma federação, né? a, a, a base menor dessa federação é o município. E você vê que a organização do município repete a organização da, da, da União. Né? No, no governo federal, você tem o executivo, o legislativo, né? e no estado você tem também... Né? E no município você tem o executivo, o legislativo. Só que, e eu não me lembro agora a data, foi aprovada uma lei que se chama o Estatuto da Cidade. Esse Estatuto da Cidade prevê que cada comunidade organize né, para discutir os assuntos. Então, se fazia, eh, se prevê ali, a fazer nos bairros, a conferência sobre educação. Então, reúne o bairro para discutir educação. Outra conferência de segurança, Outro de saúde, outra de transporte, outra de desenvolvimento urbano, que é como vai cuidar da cidade e tal. Então, esse Estatuto da Cidade, que é lei, né, prevê que tem que ter os conselhos comunitários e as conferências da cidade. Por que, que ninguém faz isso? Não é uma boa pergunta? pergunta Você responde para mim por que, que ninguém faz isso? Porque eles não querem dar importância e porque eles acham que não tem relevância mudar a vida das pessoas, mas sim só a deles. Ela sabe das coisas. E, então, o caminho está dado. Você vê, a gente está aqui exatamente discutindo o que como a gente participar do, de pensar a, a essa cidade. Então, essa experiência vocês têm que levar lá para o bairro né? e organizar o bairro para pensar o bairro. Né? Pensando o bairro, dentro vocês estarão pensando a cidade. E se organizar sim, por cada setor. Né? Setor de desenvolvimento urbano, como é que vocês querem que se desenvolva lá? com um monte de prédio, com Minha Casa Minha Vida, que é uma favela de, de cimento, como é que vocês querem que, que resolva o problema da habitação? Como é que vocês querem que resolva o problema do saneamento básico? O que, que é o saneamento básico? É, o saneamento básico é um ensino que ele é, que ele é mais é, curto, Básico. É, sonhamento. Sonhamento básico. Me intrometendo aqui, eu tenho uma pessoa que vai saber essa resposta E eu tenho certeza, porque dito que ela está olhando aqui para nós A boca dela está fervendo para ela falar com a gente Eu não lembro muito bem o que é saneamento básico Mas pelo que eu sei, né, pelo que eu me lembro agora é, a de, é o que? A purificação da água, o tratamento do esgoto E etc, tudo que tem a ver com o bem estar da água para o nosso consumo muito bem, é isso mesmo. A água é a coisa mais vital. Não existe vida sem água, você sabe? Né? Eu tive no deserto do, do Saara e também eu tive no deserto do Chile. Não tem vida. Não tem água, não tem vida. Se, se a gente tirar toda a água a sua, sobra 5%, sabia? É, é, é tudo mim, né? é um não, se tirar, você é 80% de água, por isso que você não vive sem água, então, a, a água é o bem mais precioso, porque a água é a vida, não é? A água é a vida, a água é a vida. então, caramba, né? Essa, essa cidade de São Paulo é a cidade mais burra do planeta. Por quê? não valorizaram. Não, menina, essa cidade tinha mais de 100 riachos Sim. confluindo em cada rio que corta a cidade. É, a, a cidade é, é, é como se fosse uma ilha cercada de um lado pela bacia do rio Pinheiros e do outro lado pela bacia do rio Tietê. Né? Tem um divisor de água, que é uma montanha assim, né? tem um divisor de água, e... Esse divisor de água era cheio de mananciais que alimentavam esses rios. São Paulo podia ser como uma Veneza, assim, cheia de rio, com todos os transportes urbanos feitos de rio. Porque quando os europeus chegaram aqui, a população que morava aqui, que era uma população enorme, né? os índios, eles, toda a comunicação deles era por rio. Eles saíam de São Paulo e iam até Belo Horizonte, tudo por rio. E né? para mim na é Dava para você ir navegando por rio até Buenos Aires na Argentina? E a gente não dá mais. <risos> e hoje não dá mais. Agora, veja, veja você, um, quando eu era criança, o Rio Tietê, eh, eu nadei no Rio Tietê. Quando o meu professor foi dar aula para gente, ele falou que eles viviam ali, o rio Tietê, eles nadavam, faziam várias coisas, Bem, mas de hoje em dia, só uma lembrança mesmo, que é passada, mas que não dá mais para viver. Não existe no mundo um rio como é o rio Tietê. Não existe no mundo um rio como é o rio Pinheiros. O rio de não, de imundos mortos, não tem vida nesses rios, nenhuma quando né, todos os rios aqui eram cheios de vida. É, se você tivesse com fome, você ia no rio Tamanduati e pescava um peixe. É. peixe. Ia lá no, no, no, no, no rio Sara e, e se, se alimentava. A, a, o rio Tietê podia alimentar essa cidade de peixe. Né? Que rio, a bacia do rio Tietê, que a gente chama bacia do rio, é, é o rio com todos os seus afluentes, né? essa é a bacia. Podia sustentar essa cidade do tamanho dela com peixe, proteína origem. e água, água para poder viver. A comida é água, sabia, né? é, e a água são necessárias na nossa vida. É, e sem água não existe vida, né? E, então, nós precisamos preservar esse bem. Ah, é, esse é um direito assim, fundamental, porque é vida. Então, você tirar a água da população, você está matando a população. Você cobrar para pôr água na sua casa, entende? você está... E, e explorando um direito fundamental, que é o direito de você sobreviver. Né? Fornecer água é dever do Estado, é dever da sociedade. Né? Você não pode viver sem água. Então, como é que a água nossa está estragada? não serve para gente para vida é isso? essas coisas né? diga diga bom agora só fazendo uma observação o meu professor também falou que antes assim né ele lá o RIT era o rio localizado maior do mundo né e lá dava para nadar fazer essas coisas, de hoje em dia lá tá sem vida o rio e essas coisas. E hoje o, o rio localizado maior do mundo né, é o rio Amazonas, que ele falou assim que também antes era muito, muito cheio e agora está cada vez mais diminuindo, que a gente pode ter risco até de ter sede, né? Porque até agora os cientistas não desenvolveram nenhum método de coisa água, né? Porque a água a gente tem que valorizar para poder ter no futuro. Isso, vocês têm que proteger a é água. Nossa. Como é que nós vamos proteger a água? Você tem uma ideia? Pra gente proteger a água, na minha opinião, eu acho que a gente devia passar mais a ter esse conceito de que antes a gente podia fazer coisas no rio, que a gente não pode mais hoje em dia. A gente tem que ter uma consciência desde cedo, podem ver cuidar da água, ao invés de desperdiçá-la. Antigamente eu lembro que muita gente antes de falar, falava, falava até na televisão, quando você tivesse com os dentes, desliga o chuveiro, lava os olhos rápido para não cair, para não desperdiçar água. Não deixa a descarga muito tempo, não aciona esse muito tempo, porque você gasta quilos de gasta muitos litros de água. Então seria mais conscientizando desde menores, que as, crian as crianças, porque como a gente é a próxima geração, a gente vai cuidar do mundo assim que vocês partir. A gente vai estar no comando, então a gente já tem que ser conscientizado desde cedo de como a gente tem que cuidar da água e preservar tudo ao nosso redor. Você quer falar alguma coisa? Agora, quer me perguntar alguma coisa, professora? Hum. Então, eu moro em Moginas Cruzes, né? E lá a gente ainda tem vários... É, como fala ah, represas certo. isso represas que ainda abastece a região ali do alto do Tietê e alguns locais se não me engano de São Paulo eu também já, disse, eu já é nos últimos anos ela está secando e inclusive tem gente morando né próximo da represa porque Coruindo. exatamente ainda tem peixes porque tem até um pesqueiro próximo de algumas represas, pessoas nadam, assim tem umas uns laguinhos assim né que as crianças ficam brincando ainda lá nós temos um parque que eu fiz um curso lá e eles falaram a gente fechou o parque porque aqui a gente tem uma nascente para cuidar desse parque né as pessoas que vêm né é se abrir esse parque para a população, as pessoas que chegam elas poluem aquele espaço, não cuidam, então eles tentam é, fechar o parque para preservar essa nascente e a biodiversidade ali, porque ainda tem algumas espécies raras, né, de animais, que, e eles tentam é, tentam, né, porque a como o senhor disse, né essa indústria aí da, dos prédios, condomínios de luxo, principalmente lá em Mogi, eles conseguiram ainda uma parte né, assim, privilegiada, onde alguns animais silvestres sempre estão nesse condomínio. Né? Inclusive, aonde eu moro também, aparece águias, cobras, porque é próximo dessa área de preservação que está sendo devastada aos poucos. É, com a autorização do poder público o que não deveria estar acontecendo né mas infelizmente acontece veja que que maravilha né o TT nasce um pouquinho para cima lá de, de onde você mora de Mogi né tá, a nascente ainda está limpa mas a Mogi, ele já está poluído já já não está vivo Imogiri né? e se você andar Menos de 10 quilômetros, você vai encontrar as nascentes do Paraíba. O Tietê vem para o oeste e o Paraíba vai para o leste. Atravessa São Paulo, Minas, pedaço de Minas Gerais, Rio de Janeiro, vai desembocar a 800 quilômetros no Atlântico lá em cima. Veja, né? era o caminho natural que se, a o país foi povoado e ocupado através dos rios. Né? E se você pega um barco no Tietê, eu falei, o Tietê vai para o leste, ele vai desembocar no Paraná, né? e o Paraná vai lá para o Oceano Atlântico, no sul, lá na fronteira com a Argentina. Isso é o país dos mais privilegiados. E nós somos um, um, um país de automóveis, né? Você tem que ir de ônibus ou de avião, quer dizer, de transportes caríssimos, não tem um barco para te levar por esses rios maravilhosos que nós temos. Não é maluco isso? E agora uma observação final que eu vou fazer Bom, é, na minha opinião Um pequeno gesto que podemos fazer Por exemplo, a água ela faz parte do meio ambiente E o meio ambiente interfere, por exemplo Em a gente Quando a gente vai escovando dente, desligar a torneira Coisas que a gente aprendeu no segundo ano é, Essas coisas sempre aprendemos Essas coisas que fazemos Por exemplo, o meio ambiente Ele interfere em todas essas coisas Na água, na natureza, no desmatamento Por exemplo, a extinção das abelhas também é causada pelo desmatamento, que há muitas árvores lá do Rio Amazonas e elas precisam lá da, da floresta, certo? <risos> E é isso, então acho que nós, que é fazendo parte da sociedade, somos cada um cidadão, se a gente fizer pequenos gestos, em, no futuro teremos um futuro melhor, com água, com comida boa e não, passa, não passaremos necessidade. E é isso galera, desculpa aí a demora. É, é, foi mais uma entrevista espetacular, espetacular da empresa Jovem, aqui na Conferência de São Paulo, com o jornalista Paulo Conabrava, filho. E muito obrigada pela sua participação, sua participação foi muito especial para nós. A Empresa Jovem agradece. Eu que fico muito contente, agradeço vocês terem me dado essa oportunidade de contar um pouco né, esse problema, discutir um pouco esse problema da água com vocês. Né? E vamos cuidar da nossa água. Bora cuidar da nossa água.